Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade, e a Vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, vossa vontade e a vossa salvação nos conceder. A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concederá.